Olá, meu nome é Mirna Borges, eu sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna e no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre os fundos de investimentos. O fundo de investimento funciona da seguinte forma. Cada investidor vai aportar o dinheiro e a soma desse valor será o patrimônio do fundo que será investido por um gestor que obviamente cobrará uma taxa por esse serviço. Logo no momento em que você investe em um fundo de investimento você adquire cotas desse fundo se tornando um cotista. E quais são as vantagens de investir através de fundos? Hein? Uma das vantagens é a possibilidade de que com pouco dinheiro você terá acesso a uma carteira diversificada vários ativos, o que seria muito mais custoso para você sozinho comprar todos os ativos que um fundo tem na sua composição. Uma outra vantagem é a praticidade. Você vai delegar todo o trabalho da escolha dos ativos e do rebalanceamento dessa carteira para um profissional especializado fazer. Nesse caso o seu único trabalho será acompanhar o trabalho desse gestor. Porém, um ponto que você precisa sim ficar atento na hora de investir em fundos são os custos. A grande maioria dos fundos eles possuem taxa de administração e também podem possuir a taxa de performance. Eu vou explicar cada uma delas para você. A taxa de administração ela remunera os serviços de administração e de gestão e incide sobre o patrimônio do fundo. Um exemplo de fundo que não possui taxa de administração é o Fundo Tesouro Selic Simples do BTG que é indicado para sua reserva de emergência. E se você ainda não abriu sua conta no BTG Pactual Digital, o link está aqui na descrição desse vídeo e é gratuito para abrir conta, viu? Já a taxa de performance, ela é baseada no resultado se o fundo bater o referencial ou seja entregar uma rentabilidade superior será cobrada essa taxa de performance sobre o excedente para remunerar o gestor desse fundo pelo excelente trabalho. E tem mais um ponto importante que você precisa saber sobre os fundos de investimento que são a tributação e o come cotas. Se você investiu em fundos e resgatar antes de 30 dias terá incidência do IOF que é o imposto sobre operações financeiras que é regressivo e a partir do 30 dia de aplicação ele é sim, zerado. Já em relação ao imposto de renda não tem para onde correr. Segue a tabela regressiva da renda fixa podendo chegar à alíquota mínima de 15% a partir de 720 dias de aplicação para os fundos classificados como fundos de longo prazo. Tá gostando desse vídeo? Então deixa o like aqui pra gente, tá? E não podemos esquecer do adiantamento do recolhimento do imposto de renda que acontece nos fundos de renda fixa, nos fundos cambiais e nos fundos multimercados, que é o famoso come cotas. O come cotas, ele é cobrado semestralmente no último dia útil de maio e de novembro, na alíquota de 15% para fundos de longo prazo, e recebe esse nome porque nessa data você verá assim as suas cotas diminuírem, por isso o nome é Comicotas. Já para os fundos de ações não existe o Comicotas e a alíquota é única de 15% sobre a valorização da sua cota. Lembrando que essas cobranças de impostos e do come-cotas é retido na fonte. Em relação ao perfil de investidor existem fundos adequados né, para o perfil conservador, existem outros fundos mais adequados para o perfil moderado e outros fundos mais adequados para o perfil sofisticado. Isso vai depender muito da categoria e da política de cada fundo. Nos próximos vídeos da série eu vou explicar cada uma das categorias de fundos de investimentos para você. Então aciona o sininho deste canal para ser notificado do próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.